Fala galera, bem-vindos ao canal do Simbozão Hoje trago para vocês a HQ Civil o espetacular Homem-Aranha Na descrição do vídeo vou deixar o link para download, valeu!